Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é O Segredo do Sucesso do Emagrecimento. Ah, professor, você já falou que é o segredo do sucesso do emagrecimento é a motivação, né? Não, nunca falei que era motivação, não. Ah, professor, você falou que é disciplina, então. Também não. Vou te contar uma história que antes você vai entender melhor. Então, deixa eu falar a verdade para vocês. Não estava afim de gravar essa semana, não não queria escrever para a minha coluna, estou bem cansado, final da gestação da esposa, agora a gente está entrando no processo de mudança de casa, a vida ficou conturbada e estressante. A gente não, nós não temos vontade de fazer tudo aquilo que necessita ser feito, mas eu estou aqui, gravando, vou escrever, vou entregar. Sabe por quê? Porque eu tenho esse senso de obrigação comigo, e isso é importante para eu atingir meus objetivos. A minha obrigação é com vocês, que me acompanham, que me veem. Sabe que eu fico muito feliz com vocês aqui. E é vocês que me fazem ter essa vontade, essa iniciativa de estar aqui gravando, de estar escrevendo. Sabe o que é isso? É o meu comprometimento. Meu comprometimento com vocês, meu comprometimento com o jornal, meu comprometimento com meus alunos. Isso me faz trabalhar melhor, isso me faz produzir melhor, isso me faz fazer as coisas que eu não faço mesmo quando eu não estou à vontade, mesmo quando eu não estou com motivação para fazer isso. Mas eu vou falar, isso é disciplina, também. Sim, isso é disciplina, mas se não fosse meu comprometimento, eu não tinha disciplina. Aí, o comprometimento, ele vem antes da disciplina. Ele está ali para dar aquela energia para você se manter, porque a energia é como se fosse um músculo. Eu já falei em outro vídeo, tem um vídeo sobre disciplina, vou deixar aqui embaixo para vocês. A disciplina é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela, mais ela se torna forte. Começando com pequenas cargas e aumentando as cargas de disciplina. Cada vez se torna mais disciplinado. Então vai tornando cada vez mais fácil, mas muitas vezes não é fácil. O que você faz? Vai atrás do comprometimento. Com quem você se comprometeu? Eu já falei em um outro vídeo aqui sobre comprometimento, onde falava sobre comprometimento público, se quiser... Acesso o link é abaixo também. O comprometer vai vai, vai transformar a sua energia de, de seguir nos processos que você não tem vontade, seguir no processo de ganhar cada vez mais disciplina. E o que que é se comprometer? Se comprometer vem do, do latim compromissos, onde é você fazer uma promessa. E a promessa, o comprometimento, ele pode ser público ou pode ser com você mesmo. Público é quando você faz um comprometimento com o um próximo. Que nem eu faço um comprometimento com vocês, com o jornal, de produzir toda semana um vídeo novo, um vídeo diferente, com conteúdo relevante para o emagrecimento. E eu tenho esse comprometimento também comigo mesmo, porque isso faz parte da minha carreira, faz parte de algo que eu gosto, faz parte do resultado que eu tenho. Então o comprometimento ele pode ser público, ou pode ser com você, com você mesmo, ou pode ser com os dois. Como eu já falei com vocês antes, o comprometimento público ele te faz agir por um, por um seguinte motivo. Quando você se compromete com alguém, você quer se tornar, quer tornar a tua palavra verdadeira, você quer mostrar para aquela pessoa que você realmente é, é verdadeiro no que você fala, que você não está mentindo. Então toda vez que você se compromete publicamente com alguém, você tem maior chance de ter resultado. Inclusive foi feito estudos, como eu relatei no vídeo sobre o comprometimento anterior, que se você se compromete publicamente, há mais chances de você gerar resultado com o emagrecimento, seja com qualquer coisa ou que seja. É, uma forma de fazer isso é você falar com as pessoas relevantes para você, as pessoas que você mais gosta, da, com aquilo que você está comprometido, o que você vai fazer para gerar os resultados que você está comprometido. Dessa forma, você vai gerar os resultados que você deseja. Uma outra forma é se comprometer publicamente através de hoje em dia usar aí, as redes sociais. Elas também ajudam nesse processo de comprometimento. Que nem o meu. O meu é com você, é com o jornal, é com as redes sociais. Então, porque muitas vezes a gente não se conhece fisicamente, mas eu quero mostrar para vocês que eu sou verdadeiro, que eu tenho palavra e que eu vou seguir nesse processo, independente do que aconteça, independente que se eu esteja cansado, estressado, acontecer alguma coisa comigo. Toda semana eu estarei aqui. Outra coisa é você se comprometer com você mesmo. Uma forma de você se comprometer com você mesmo, é você escrever os seus objetivos e as suas metas no papel. Porque toda vez que você escreve, você relembra, você se torna aquilo mais forte. Inclusive tem estudos também que comprovam que quando você escreve alguma coisa que você deseja, ela tem maior chance de se, de se realizar. Então, duas dicas aí. Se comprometa publicamente e se comprometa com você mesmo escrevendo. Outra coisa de comprometimento que você pode ver que você normalmente nós admiramos pessoas comprometidas. Isso vem... Uma dualidade para nós daí. É entre ser comprometido e ser conveniente. Quando nós somos convenientes, nós aceitamos a comida que nosso amigo nos dá, a festa que você não queria ir e você foi. É, quando nós somos convenientes, nós aceitamos coisas que, que não ajuda nos nossos resultados. E não adianta, quando você é conveniente, você é mais um que não vai atingir o seu objetivo. Para ser o seu atingir seu objetivo, você tem que ser comprometido. Você não acorda de manhã com vontade de trabalhar muitas vezes quando está cansado. Seria conveniente você ficar deitado fazendo o que você tem vontade. É, mas o comprometimento faz acordar e trabalhar e dar o ter melhor e fazer você mudar a sua vida. O comprometimento te faz vir na academia fazer o exercício emagrecer e atingir seu objetivo. O comprometimento te faz negar aquela comida que você tanto gosta. Ou a quantidade que você gostaria de comer e você não comeu, que você só experimentou, comeu um pouquinho e viu que aquilo foi suficiente. Então, se você quer atingir seu objetivo, seja comprometido. Quem é conveniente, aceita tudo que a vida lhe entrega e não faz acontecer o que deseja, não atinge seus resultados. Então, se você quer emagrecer, você não pode ser conveniente. Você não pode aceitar tudo o que dão. Você tem que fazer a diferença na sua vida própria vida se você acha que esse conteúdo possa fazer a diferença na vida de, alguns, de algum amigo seu seja comprometido com ele, vai lá compartilha com ele vai, seja comprometido comigo também, deixa um like deixa um joinha aí pra mim que é um prazer estar falando com vocês mesmo quando estou cansado, estressado, sem vontade mas meu comprometimento com vocês aqui é maior, é grande e eu estou feliz de estar aqui com vocês um beijo e até a próxima